Bom, eu queria muito ir na MES esse ano, mas não vai dar. Aqui da Itália, impossível chegar na MES. Como é que será que eu faço para poder participar, mesmo de longe, assim? Caio? Que frio é esse? Oh, mas hoje tá quentinho aqui, tá 15 graus. É, mas lá no Brasil tá 40? Tá, sem problema. Bom dia. Bom dia por quê, cara? Porque é sempre dia no coração de quem ama. Yeah! Tá bom, vai. Vai, beleza. Eu posso te representar esse ano no MS. Ah, você me representa igual eu te representei ano passado no MS, é isso? Exatamente. Então quer dizer que você agora tá trabalhando no MS? É, estou trabalhando, né? Agora eu estou ajudando o pessoal do pedagógico, ah, vez em quando eu dou um pulinho nas outras equipes. Estou aprendendo bastante com eles, inclusive. Ó, oh, faz o seguinte, então. Manda uma mensagem para a galera lá que vai estar no MS, pelo Mazinho, sei lá por quem que você quiser. Fala que eu estou morrendo de saudade deles, Tô desejando que o MS seja maravilhoso e que eles aproveitem muito, beleza? Pode deixar, pode deixar. Manda um abraço, manda um beijo para todo mundo. Ah, aproveita, eu já sei que vai ter um monte de coisa bacana, que vai ter livro e tal. Denis, Vanessa... Mas, nem queria mesmo? Aham, uh -huh. ninguém queria estar na minha. Ah... Um abraço. Um abraço. Boa viagem. Muito obrigado. Volta. Tchau. Vou voltar pra casa, por que que tá... Deixa eu voltar, porque aqui tá frio.